Oi, gente, tudo bem com você? Quer dizer, a gente diz oi, gente, tudo bem com você parece esquisito, mas assim, eu tô falando com você e tô esticando para todo mundo que você vai indicar para assistir essa entrevista, legal? Ó, eu tô aqui com a Cláudia Cavalcante, fotógrafa, e nós vamos testar uma teoria aqui hoje. Então assim, eu, pessoalmente, sempre considerei o trabalho a coisa, eu não diria mais importante, mas uma das coisas mais importantes da vida. O trabalho registra, marca a nossa vida, na verdade ele comprova aquilo que a gente fez e que interferiu no meio que a gente está inserindo. Então isso é muito bom, quando o um trabalho é bem feito, principalmente. Então hoje, trazendo a Cláudia Cavalcante para conversar conosco aqui na video-revista, eu estou justamente querendo comprovar ou não essa teoria. Cláudia, conta para quem está nos vendo o que, que significa a fotografia na sua vida. Olá, boa tarde, boa noite para todos que nos assistem. Bom dia, bom bom dia. dia. tudo não sei, isso. Eu não sei em que momento que você vai estar assistindo isso, mas a fotografia na minha vida é tudo, é a minha vida. É o meu olhar, é, eu vivo fotografia 24 horas e por onde eu passei, ela me aproximou de pessoas, eu me trouxe muitas amizades de todo esse Brasil trouxe, me aproximou e eu sou apaixonada por todos os segmentos e com o passar dos anos eu me identifiquei, o que eu amo hoje fazer é fotografar gente, seja num casamento, num batizado, numa formatura ou até mesmo os mais pequenos, né? Então você trabalhou, e trabalha hoje ainda, em todas as áreas de fotografia. Você está sempre se dispondo, desde corporativo, até ensaio familiar, é, ensaio profissional, tudo isso entra. Exatamente, Ótimo. isso que eu gosto. Legal, legal. Não consigo hoje me imaginar sem a fotografia na minha vida. Oh, muito bem. Não disse que, eu, que nós iríamos aqui comprovar uma teoria? que o trabalho, qualquer que seja, todo trabalho é digno, na minha opinião, qualquer que seja o trabalho, o trabalho bem feito, registra e, e inclusive nos compromete com o mundo que nós vivemos, ao nosso redor, a nossa participação, enfim, o trabalho é uma coisa essencial e é uma coisa que nos engrandece. Você falou algo muito importante, sabe? Sim. Dentro da fotografia, se não tiver amor, você não consegue registrar. Você tem que estar realmente assim, com muita paz com você mesmo, para poder registrar a alegria do outro. Porque é isso que eu faço. Eu estou lá nos melhores momentos de cada pessoa, registrando e com todo o meu carinho, me dedicando àquele momento especial da família. Olha, gente, eu tenho certeza de uma coisa. O olho do fotógrafo, é o melhor olhar do mundo, da vida, da vida transcorrendo, as crianças crescendo, as famílias juntas, enfim, qualquer que seja a foto, a foto registra para a eternidade, não é, é isso, mesmo? É isso mesmo. A beleza está no olhar de quem vê. Ó, oh, legal. Gente, então agora vamos entender uma coisa. Eu sei, sabemos, nós descobrimos aqui, que a Claudinha é apaixonada por fotografar gente pequena. Foi daí que nasceu essa ideia e essa paixão e você criou o criança o Concurso Criança Mais Fotogênica? Sim, o concurso veio para atender uma situação de que eu vivenciei assim por muitos anos, né? Eu fotografo desde 2005 um concurso que chama Concurso Criança Mais Fotogênica. E por que, que surgiu o concurso? Várias mães me procuravam com a seguinte pergunta, Claudinha, por onde eu passo? Todos chamam a atenção da minha filha, ela não consegue passar por dispersão, meu filho é muito lindo, mas eu não sei por onde começar. Então o concurso ele é um pontapé inicial, Maria. Imagina? Para quem quer inserir a sua criança nessa carreira de modelo mirim profissional e não sabe nem por onde começar. Então o concurso ele é, é bem simples de participar. Hoje é, ele está online, está na internet, você pode acessar o Google e, busca, e fazer a busca do concurso a criança mais fotogênica e lá você vai uhum. encontrar o regulamento, como que funciona. E é bem simples, viu, Maria? É só encaminhar duas fotos bem. bem expressiva da sua criança. Muito bem. Não necessário fotos profissionais, mas claro, você vai caprichar com o seu celular com toda certeza. Paga uma taxa de R$ 47,00 e nada mais. E o pulo do gato é... Uma agência especializada é quem vai eleger os 10 mais fotogênicos. Não se trata de um público de curtidas, esses que a gente sim, acompanha. Sim, Não, sim. é, um, é um, um júri seleto, um júri técnico, quem vai avaliar as 10 mais fotogênicas. Tá, mas aí você me diz, mas só 10? Não, tem oportunidade para as 80 finalistas, mas isso você descobre entrando lá no meu site. Ó, oh, gente, corujices à parte... Mãe Sabe das Coisas. É o, é o nosso canal para mães, viu? Se você quiser entrar lá, é só procurar Mãe Sabe das Coisas. Nós estamos nas redes sociais também. E, aliás, porque mãe sabe das coisas, eu tenho certeza, seu filho deve ser lindo, sua filha deve ser lindíssima e você não pode perder a oportunidade de é, é, cadastrar essa criança e deixá-la concorrer dentro do concurso. E aproveitando o gancho, Mãe Sabe das Coisas, tem premiação para mamãe também. Ah, no nosso site. olha aí, tá vendo? Mãe também ganha? Ganha. A ah, mamãe que tiver o maior número de curtidas na foto da sua criança lá no site, ganha de presente. Ih, gente, capricha, hein? Um smartphone novinho. Opa, <risos> opa, opa. Sempre bom, sempre bom. Sempre bom. É só compartilhar. Entra lá, compartilha a foto com seus amigos e quem sabe você também ganha. Seu filho ganha, você ganha a família toda. Gente, o mais importante, tudo começa pela inscrição. Depois você aguarda os resultados e você tá dando um pontapé muito importante no futuro do seu filho em vista não é e o concurso ele ajuda as crianças mais tímidas a se soltarem é muito é muito interessante é isso deve ajudar todo um é a criança ter uma história, uma boa memória para ir contando na adolescência e depois na idade adulta. Tudo isso marca a vida. A fotografia registra e os acontecimentos marcam. Sim, porque essa carreira, Maria, é uma carreira, hum. carreira de modelo. É uma, de modelo. Car é uma carreira de muito glamour? Sim, mas é uhum. uma carreira muito difícil, não é para todos. Muitos imagina, tentam, imagina. mas nem todos conseguem. Por quê? Porque você recebe muitos, não. Vamos lembrar aqui de Gisele Bilt, que recebeu 40 e dois nãos Opa, nem sabia disso. É, para chegar o que ela é hoje. Então, quer dizer, isso você prepara o seu filho, porque a vida é isso, né? Claro, não é uma claro. vida onde tudo dá certo, né? Claro, é, inclusive assim, né gente, eu penso, você pode não ter uma Gisele aí com você, mas você pode ter uma Tereza, uma Raquel, sei lá, o filho, a filha, sempre é uma coisa que foi feita com muito carinho, que é linda mesmo, e se participar, e mesmo que não ganhe, já é uma coisa muito importante. O importante é. é participar, né? Isso mesmo. Legal. Gente, o recado está dado. É, para as mamães, não se esqueçam, para qualquer mãe que esteja nos assistindo agora, a oportunidade de colocar seu filho nessa concorrência, não é? E também você pratica com o celular algumas fotos, inventa, cria, capricha. Tá bom? Muito obrigada por ter ficado Obrigada, Claudinha, por ter ficado conosco na Video Revista, né? Muito obrigado você que está nos assistindo agora e nos acompanha. Se você gostou do nosso papo, dá um like aqui embaixo. Se inscreva, Vídeo Revista Bem Estar, no nosso no YouTube, no nosso canal e nos siga nas redes sociais, tá bom? E não esqueça, mãe, mãe sabe das coisas, o canal da mãe. Todas as informações para mães com filhos é, de zero ano até os 11, antes da adolescência, tá bom? Até. E mais uma vez, não quero perder a oportunidade de dizer Sim. a brilhante profissional que você é e que eu admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada. Acompanho e parabéns, parabéns pelo resto todo que você vem fazendo e vem oferecendo para Londrina. E então, agora para todo o Brasil. Oh, muito obrigada, viu? Eu agradeço muito, agradeço a entrevista. Até a próxima. Até! Uhum. Até!